Qual é a verdadeira natureza humana? O que é um ser humano em sua essência? Será que o ser humano é aquele que faz guerras e conflitos? Ou o ser humano é aquele que faz viagens interplanetárias, galácticas? O ser humano é aquele que faz arte? Quem é o ser humano e qual é a sua verdadeira natureza? Uma das minhas professoras espirituais, que eu sempre menciono, que é a Barron Ela vive nesta cidade onde eu estou é a cidade de Ohio, na Califórnia E eu estou aqui passando uns dias E tive aulas com a Baron Katie Fiz uma entrevista com ela Estou aqui no hotel chamado Ohio Retreat Enem E eu vim aqui, tô dando uma passeadinha no jardim essas lindas flores que estão aqui atrás de mim, né? No Brasil ela é conhecida como primavera e tá lindo demais. A gente tá no verão aqui e eu fiquei pensando sobre a natureza das flores, né? Então, quando a gente anda pela, na, pela natureza por um jardim, a gente admira, não é? As flores, olha que coisa mais linda! Mas tem umas aqui, ó, que estão mais. Menorzinhas E tem uma ali Que tá morrendo Assim, meio murchinha Essa daqui já murchou Totalmente, né? Aquela outra ali também No entanto Nós admiramos Todas as flores Porque elas têm Uma essência A essência da flor Então, da mesma forma Qual é a natureza humana? Qual é a essência do ser humano? Do meu ponto de vista A essência do ser humano é como a essência da flor Ela é bela Ela transmite amor Ela transmite paz, serenidade A natureza interna do ser humano Ela é amorosa, pacífica e feliz Como uma criança pequena bem alimentada uma criança pequena que está sob cuidados e protegida como é a natureza dela? é como a natureza da flor a gente instantaneamente se admira ama, se aproxima, gosta essa é a natureza humana mas muitas circunstâncias da vida e principalmente aquilo que a gente pensa sobre as circunstâncias da vida Colocam sobre o ser humano muitas coisas Como se essa flor caísse ali em um, uma poça de lama E a gente ficasse impossibilitado temporariamente de enxergar a flor Mas se alguém viesse e lavasse a flor Ela estaria ali ainda, né, na sua verdadeira natureza então, nós, seres humanos, a gente muitas vezes tem muita coisa né, em cima de nós Muitas camadas de lama, como uma flor caída na poça de lama E a nossa essência, ainda que flor, precisa aparecer Ser lavada de tudo isso que está por cima A única pessoa capaz de fazer esse processo de limpeza é você mesmo às vezes o mundo te conduz a um processo de limpeza, o destino te conduz pelo sofrimento. O sofrimento limpa também, ele tira essas coisas porque a gente vai ficando mais humilde, a gente vai ficando mais amoroso pelo sofrimento, mas não precisa. Se nós somos capazes de enxergar a beleza, o amor e a paz assim como enxergamos na flor nos seres humanos à nossa volta e principalmente em nós mesmos conectando com essa essência o que acontece é que sem necessitar de muito sofrimento essa natureza começa a aparecer Então, vamos começar admirando as flores e transferindo essa admiração para quem estiver à nossa volta Olhe para as pessoas como se elas fossem flores em um jardim né? como um exercício E Espero que você comente comigo como foi o exercício para você o que você está achando do canal e te convido a assinar o nosso canal, acionar o sininho de notificação e dê um gostei aqui, caso você tenha curtido minhas reflexões sobre a verdadeira natureza humana. Um grande beijo para você.